Olá! Eu tô gravando esse vídeo para compartilhar a minha experiência em relação a um curso que eu participei recentemente chamado de Ativação do Seu Potencial Realizador. Ele é ministrado pelo australiano Roland Anton Barclay e ele vem para o Brasil algumas vezes por ano para ministrar esses cursos, né? E o Roland ele trabalha com energias arquetípicas, ele faz curas por energia arquetípica e também ele trabalha dentro de uma metodologia sistêmica. Então, eu achei, assim, muito bacana a, a forma como ele conduz os processos dele, porque são processos simples, mas ao mesmo tempo são muito profundos, assim, de muita transformação. Então, quando eu participei do curso dele, uma das coisas que eu notei, assim, na hora foi que a energia da gente, ela, ela muda, né, a gente sente já uma leveza muito grande, a gente se torna consciente de aspectos da nossa vida que até então a gente não, não tinha tanta consciência, principalmente por causa da abordagem sistêmica. Então, existem muitas partes nossas que a gente não, não tem muita muita noção se existe um equilíbrio, se existe uma integração entre essas partes, né? Às vezes, nós temos uh, alguma desconexão entre a nossa mente racional, a nossa mente emocional e a visceral. Uh, pode ser que a gente tenha desconexões, às vezes, é, é, entre outras partes nossas, uh, inclusive no sistema dos quais a gente faz parte. Então, dentro dessa metodologia, a gente consegue enxergar o sistema, né? É, tanto interno quanto externo, e a partir disso, dessa consciência, você consegue transformar aquilo que não tá mais legal na sua vida, né? Porque a gente acaba é, repetindo padrões, né? Muitas vezes a gente está repetindo padrões que são, na verdade, padrões que já vieram de gerações passadas. Então, uh, muitas crenças que a gente carrega, muitas emoções traumas, bloqueios, limitações, elas já não são nem nossas, não foram criadas por nós, elas já vieram pelo DNA de outras gerações e se a gente não tem consciência disso, a gente acaba repetindo os mesmos, os mesmos traumas, os mesmos bloqueios e isso limita muito a nossa vida. Então, é, com essa metodologia do Roland, a gente consegue trazer essa informação para o presente, enxergar essa dinâmica do que está que acontecendo para que a gente não, é, não consiga atingir as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? o que está que no nosso caminho, uh, o que, que não está alinhado. E, assim, para mim foi muito muito fantástica a experiência. É, inclusive, nos três meses que se seguiram do curso, muitas coisas foram, foram mudando na minha vida, coisas que estavam travadas, que realmente estavam, assim, uh, coisas que não estavam legais, sabe? Começaram a se organizar, começaram a se... É, dissolver e novas coisas foram aparecendo então a minha experiência foi super positiva foi muito legal eu inclusive fiz um segundo curso dele agora pretendo fazer até o terceiro que são vários módulos né mas realmente eu recomendo muito para quem quer ter uma consciência maior da sua própria vida do seu próprio sistema para quem quer ter uma consciência de como é, como você está influenciando o seu próprio ambiente é, e você sente na hora os resultados. Realmente, depois do curso, você já sente uma mudança, você já sente uma expansão na sua visão, nas suas, nas suas possibilidades, né? Já se abre um mundo completamente diferente, mais amplo. Então, gente, recomendo pra caramba esse curso, sim. Quem puder fazer, realmente é muito importante, vale a pena. E faça, porque eu tenho certeza que vai trazer resultados super positivos pra vocês. Tá certo? Um beijão e até a próxima!